Na verdade assim, a gente com esse projeto do lúpulo aí, a gente começou desde, já, na verdade foi ali em setembro, outubro que a gente começou já a lidar com, com o lúpulo, a gente acabou plantando nossa lavoura em janeiro, dia 7 de janeiro. E pra gente, quando a gente conversou com o Felipe na época ali, foi justamente isso, era pra ser e vai ser um divisor de águas pra nós, porque a gente só tinha a renda da, da agricultura familiar do tomate, da alface que a gente plantava antigamente. Então agora entrou mais um para pra gente ter mais um ganho, né? E daí o que tem alavancado a nossa produção e feito com que nós tenha essa expectativa de crescimento é isso, essa, essa troca, essa interação que a gente tem com, com o pessoal da Ambev, com vocês da Manege. Então tudo isso aí para a gente está o que está impulsionando nós a se incentivar cada vez mais, a plantar, a querer mudar, né? fazer com que a coisa saia do papel. E graças a Deus estamos obtendo resultado já. Estamos bem contentes assim, com, com o trabalho e com as visitas que tem feito para nós, que mais tem sido... O diferencial mesmo, isso foi uma coisa que só tem agregado E até o serviço, tipo, dá trabalho, dá trabalho lidar no núcleo lá, porque, né? Mas só que é gratificante, tá? Umas briguinhas, às vezes, também, mas... <risos> é, mas a gente leva tudo na brincadeira ah. e a nossa... Nossa, a gente tá com esperança, assim, que esse ano vai ser benção, vai produzir e tudo... É que nem eu falei, eu entrei naquele manejo orgânico, eu já tenho bastante dica, eu vou anotando tudo, eu já tenho um monte de anotação deles né, e eu vou passando para eles. Daí a gente está fazendo, vamos fazer uns testes ali, que vocês ensinam lá também. E o apoio de vocês para nós está sendo essencial. É, Primeira acho... vez que a gente planta uma lavoura é, tem uma equipe. O bacana nosso é isso, nós temos tá assistência, assistência, mas era mal de assistência. Que a gente sempre plantou meio pelas forças. E assim não, essa troca de informação tem feito toda a diferença e tem coisa, como eu estava comentando, que a gente está no dia a dia e não nota, não vê. E vocês veem, não, ó, de repente um banho disso, pegamos ali, quem sabe um miudinho, não sei. Então a gente vai já na, na, no certo da planta. E eu creio que esse ano os resultados vão estar tá aí, se Deus quiser. É